Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Everson Paranaguá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é um dia muito diferente aqui na Polônia, se chama Tuesday, Stay to Mais ou menos assim. É um dia onde eles chamam de quinta-feira gorda ou Fat Thursday. Que é um dia que você come muito, come de tudo, sem se culpar, e nananã. Então, eu decidi mostrar pra vocês como é mais ou menos esse dia lá no meu trabalho. Porque eu sei que a empresa geralmente compra algumas coisas e leva pra gente comer. Então, eu tô indo pro trabalho agora, e eu vou levar vocês pra ver como é que é esse... Porra, amigos, parem de fazer barulho. Tem duas coisas muito tradicionais aqui que eles comem, que é o ponte, que é como se fosse um, um sonhozinho. E a outra é tipo uma cueca virada. Se você não sabe o que é cueca virada, vou colocar uma imagem aí. E aí, eu gosto de comer cueca virada com leite. Então, a gente vai ver lá no trabalho como é essa experiência. Porque eu também não sei como é, né? Eu sei que o que come, mas eu não sei como é e eu vou levar pra vocês. Tchim. Então, como eu sempre as últimas chegarem, já acabou tudo. Só tem esses aqui no cantinho e aquele ali, ó. E aí tem isso aqui também, ó. Ai, tá muito baixo. Tô fazendo uma gambes, tô aqui no trabalho, hein. E foi assim, cheguei aqui mais cedo Porque né, eu achei que ia estar uma festa Todo mundo comendo esse negócio Essas coisas geralmente acontecem eu Acho que mais no centro, as minhas amigas A Dani, a Lud Postaram umas fotos nos instagrams delas Respectivos com as filas de como estavam. Então basicamente você come tudo que você conseguir e você vai ter muita sorte, vai ter um ano próspero, muito rico, muito fino, muito elegante. E aí aqui a Ana guardou dois para mim. Tem uma caixa ali, tá? Era cheio e assim as pessoas compram caixa com vários. Eu não sou muito desses tipos de doce, eu como, mas sabe é normal assim. Então aqui esse é vou mostrar bem de perto, ó tá vendo? Ele é tipo como se como se fosse um sonho, então alguns eles são recheados daquele merenguezinho amarelo, e outros são recheados com geleia, ó, esse é com geleia, e é um recheio bem dos Michuruka ok, e esse aqui eu acho que é o com ó, ele é uma geleinha mais amarelinha tá vendo? Deixa eu mostrar ele tem um, um gostinho de álcool no meio, assim. Eu não sei se realmente álcool é algo do gênero, mas tem um gostinho de álcool. Só que assim, tem... Às vezes vem em caixinha com alguns menores e vem doze. Só que, meu, é muito açúcar. Eu não... Eles são bem doces, eu não curto muito, assim, não comeria, tipo, vários. Esse aqui, eu comi um quando eu cheguei, e esse aqui é o meu... São meus outros dois, então já tá ótimo, a gente comeu outros doces aqui também mas é isso, essa, esse é o tipo de tradição que tem aqui esses dias são antes da quaresma, então depois da quaresma eles dão um break assim as pessoas que seguem realmente tradição da bologna e então, vamos, vamos experimentar todas as coisas no centro tem alguns donuts ou pontes assim, diferentões assim eu já postei uma foto no instagram de um donut bem gostoso e eu não consegui ir lá no centro que eu tava meio cansado, sabe, uma ressaca e tal porque teve festa ontem, então eu saí e não consegui ir lá. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado de ter visto isso comigo, é bem pouquinho. Espero que vocês tenham gostado, me deixem saber o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Não deixem de se inscrever aqui no canal e dar o um like, por favor. Então é isso, fiquem bem, um beijão, tchau! Oh. De gordo eu sou, né? Quinta-feira eu não nada, eu sou gordo em todos os vídeos. <risos> tchau!